Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo quero te fazer uma pergunta que faz toda a diferença nos seus estudos, mas me prometa que vai ser sincero na sua resposta. Na sua opinião, você acha melhor fazer duas coisas ao mesmo tempo ou uma coisa de cada vez? Bom, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou provar para você qual das duas opções é a melhor. Todos nós temos o hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas nunca paramos para pensar que fazer muita coisa ao mesmo tempo não é eficiente e nem efetivo. No mundo dos resultados, em geral, isso leva ao fracasso, quando você tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou não dá conta, ou faz mal feito. Se você acha que ser multitarefeiro Significa um jeito fácil e efetivo de concluir mais. Entendeu errado. Como diz Steve Reusel, fazer muita coisa ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Agora vamos fazer um exercício simples para provar isso. Pegue papel e caneta e faça comigo. O exercício consiste em escrever os números de 1 a 10 em algarismo cardinal, Algarismo romano e em letras do alfabeto. Quero que você faça da primeira vez da seguinte forma. Você, vamos escrever os números na horizontal da forma que vai ficar assim. Ó. Um, um, a. Ah. Eu falei que vai ser número cardinal, número algarismo romano e letras do alfabeto. A gente vai fazer isso de 1 um a dez. Eu vou pedir para você que você cronometre o seu tempo. O meu esposo está aqui comigo, ele vai cronometrar o meu tempo e eu vou passar para vocês o meu tempo também. Então, eu vou esperar vocês pegar o papel e caneta para a gente poder começar. Nós vamos fazer uma linha de cada vez, tá? Então, vou começar, vamos começar. Meu marido vai marcar o tempo e eu vou falar para vocês quanto eu fiz. Então, já! Quanto... 52 segundos. 52 segundos. Você olha o seu. Agora, eu quero que você faça o seguinte. A gente vai fazer, em vez de linhas, nós vamos fazer em colunas. Nós vamos cronometrar de novo e vamos ver quanto tempo a gente vai gastar. Agora, a gente vai fazer em coluna. Mas, primeiro, os números cardinais de 1 a 10, depois os algarismos romanos e depois as letras do alfabeto, tá? Em colunas. Então, cronometre seu tempo, meu marido vai é cronometrar o meu. Então, um, dois e já. Pronto. 36 segundos. Viu? No primeiro eu gastei 52 segundos e agora eu diminui para 35 segundos. Você percebeu que em vez de ficar trocando um contexto pelo outro, eu consegui realizar minha tarefa em menos tempo do que a primeira. Isso porque eu foquei em uma coisa de cada vez e consegui ter um desempenho muito melhor evitando muitos erros. Quando você tenta fazer muita coisa de cada vez, Pode acabar não fazendo nada direito. Então, descubra o que é mais importante no momento e tente focar naquilo que te interessa mais para você fazer corretamente e não perder muito tempo desempenhando uma tarefa qualquer. E para você que chegou até aqui, eu tenho um convite muito especial para você. Muitos alunos estudam de forma desorganizada, perdendo o foco e prejudicando assim o seu desempenho. Percebendo isso, eu criei 7 passos para otimizar os seus estudos aplicados pelos melhores alunos. Basta clicar na descrição logo abaixo desse vídeo e baixar de forma gratuita o meu e-book. E não esqueça de comentar o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo!